Então, eu me chamo Vitor, Vitor Hugo, Por isso que eu me chamo aqui de Torogo no Instagram. Que é, enfim, é um apelido que veio desses meus dois nomes, né? Vitor Hugo. E eu sou formado em Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. É... Estou indo para Tussu Clube estudar Design Nacional. Que, tipo assim, teoricamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E realmente, assim, eu mudei bastante de uma de uma área para uma outra bem diferente o que já fica a dica para vocês que é possível fazer isso sim, entendeu? Vocês fazerem mestrado pós numa área que seja bem diferente da sua contando que você tem um, um plano de pesquisa legal que atraia os olhares de quem é do consulado da embaixada e até mesmo do seu professor orientador do Japão que você vai atrás o que eu queria comentar também é que essa live não vale somente para quem é do MECS. Então, quem quiser compartilhar com os amigos de vocês que estão entrando nessa fase de pós-graduação ou até mesmo de buscar bolsas de pesquisa fora do Brasil, pode compartilhar também, porque eu acho que ajuda. É, eu vou explicar basicamente a, estru a estrutura básica, na verdade, de um plano de pesquisa. Então, se você sabe isso, você consegue fazer um plano de pesquisa para qualquer bolsa, não só do MECS. Eu vou é, dizer que a estrutura, vou explicar mais ou menos algumas dicas do que fazer e o que não fazer. E aí, com isso, vocês podem aproveitar para fazer um plano de pesquisa até mesmo para uma... entrar no mestrado até no Brasil, sabe? Por exemplo, o meu... ah, eu falei que eu sou de engenharia mecânica e eu comecei a fazer um mestrado aqui no Brasil também. Na área de desenvolvimento de produtos mecatrônicos. E aí, eu também tive que fazer um plano de pesquisa para poder conseguir tanto entrar no mestrado, quanto conseguir uma bolsa nesse mestrado aqui do Brasil, é, que também foi pela Universidade de Brasília. Hum, então é isso, se vocês conhecerem pessoas que querem entrar no mestrado, no, no, no doutorado, e estão tendo problemas com um plano de pesquisa, manda para eles também, compartilha tudo aí, que vai ajudar. Então... É... Vamos começar agora a live, de verdade. É, eu vou pedir para vocês o seguinte, Cypher, em relação ao que você acabou de falar, é, isso vai estar nesses warnings que eu vou mostrar agora. Então, primeiramente, é, se afaste das redes sociais durante essa live, pegue um caderninho ou então uma folha, e papel, caneta e tal, para vocês fazerem as anotações sobre essa live e também perguntas que vocês vão poder fazer no final dessa live. Eu prefiro é, abrir o espaço só depois, porque aí não fica cortando tanto a live. E aí vocês esperam avançar, é, desenvolver tudo que eu tenho pra falar. Porque às vezes já responde algumas dúvidas de vocês. Certo? É... é isso que eu tenho a dizer. Então, antes de começar a live. Então vamos lá. Gente, por favor, é... Ignorem caso eu alguma coisa muito assim, porque eu tô um pouco nervoso, porque eu me preparei pra essa live e tá parecendo uma apresentação assim de TCC, meu Deus. Tô um pouco nervoso, mas vamos lá. Então, primeiramente, a agenda dessa live vai ser, eu vou primeiro fazer uns comentários iniciais e depois vou apresentar a estrutura do plano de pesquisa pro METS que, igual acabei de falar, serve para muitas outras oportunidades de bolsas de estudo, para mestrado, doutorado, bolsas no exterior também. Então, o plano de pesquisa ele segue uma estrutura bem fixa, eu diria assim, sabe? Para qualquer... Até para você fazer seu TCC, antes dele desenvolver, de você gastar tempo desenvolvendo seu TCC, você precisa fazer também um plano de pesquisa. Então, essa estrutura ajuda para qualquer pesquisa, sabe? Que você vai desenvolver. Obrigado pela força, todos vocês que estão mandando aí, tá bom? <risos> tá certo. Então, é essa aqui vai ser: eu vou explicar a estrutura do plano de pesquisa, vou sair dando dicas para cada sessão, depois vou falar sobre as referências, uns pontos extras e mostrar também as diferenças entre alguns consolados, porque pro México por mais estranho que pareça, Cada consulado te dá abertura para certas coisas e, e também fecha as portas para outras coisas em relação ao plano de pesquisa, então isso também é algo que é importante vocês saberem. Por exemplo, a quantidade de páginas que você pode escrever, é, se precisa de capa ou não, de referência ou não, isso eu vou acabar explicando mais à frente nas diferenças entre os consulados. Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar. Jesus amado. Minhas imagens estão todas perdidas, tudo em ordem diferente. Gente, nossa. Eu acho que é bem aqui, contas. Então, vamos lá. É, aqui, primeiro. Eu vou tentar desativar primeiro os comentários, porque talvez ajude nesse momento. Tá, vamos aqui. Se precisar desativar, se ah, por... o pessoal estiver conversando demais, aí eu desativo, mas por enquanto de boa. Então vamos lá. É, inicialmente, o plano de pesquisa ele deve traduzir algumas coisas. Ele deve trazer algumas informações que são muito importantes em relação à pesquisa que você quer fazer. Então, primeiro, traduzir suas propostas de estudo no Japão. Então, o que, que você quer estudar no Japão? Isso é importante para quê? E a, quem você... a que grupo social você quer afetar com a sua pesquisa? Isso vai possibilitar abrir portas para mais outras coisas no futuro? Sua pesquisa realmente é importante de ser avançada ou ser feita no Japão, no Brasil? Esse tipo de informação. Ele precisa estar associado diretamente ao seu campo de pesquisa, o plano de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre design emocional, que foi o meu caso. Não faz sentido escrever um plano de pesquisa sobre máquinas só porque eu sou formado em engenharia mecânica. Porque se esse plano de pesquisa é o que vai ser levado em consideração para minha seleção, se eles gostarem disso, então eu vou ter que fazer procurar universidades e orientadores que estejam relacionados a esse plano de pesquisa. Então não faz sentido nenhum você, por exemplo, desenvolver um plano de pesquisa numa área totalmente diferente do que você quer continuar pesquisando. Não sei se fez sentido, mas é só para vocês não fugirem do rumo, entendeu? Tipo assim... Vai fazer o um plano de pesquisa, tenha em mente que ele vai ser sobre aquele tema e não pode fugir disso. É tipo aquele lance de fugir do tema numa redação. Se você fugir do tema numa redação, você acaba pecando em cima disso. É mostrar claramente benefícios para o Japão e para o seu país de origem. Estou falando aqui país de origem porque tem pessoas que provavelmente vão estar na live e não são necessariamente do Brasil. Então, por exemplo, a pessoa às vezes mora na Itália, enfim, é o país de origem. Então, você tem que mostrar no seu plano de pesquisa que a sua pesquisa é, sim, importante para esses dois países. Para o seu país de origem e para o Japão. E aí, isso tem que ficar bem claro no seu plano de pesquisa, assim como no formulário que vocês vão preencher para a inscrição. E, como eu disse, já, essa, inclusive, em relação ao formulário, tem uma live que está disponível no YouTube... Com, explicando bem detalhadamente assim, como preencher e tem alguns campos lá nesse formulário que, que já pedem esse tipo de informação pra você falar, tipo é, seu plano de pesquisa se relaciona, com, em, se relaciona como com o Japão e com seu país de origem, quais são os benefícios de promover esse tipo de pesqui, a sua pesquisa ou esse tipo de pesquisa entende? então, continuando é... De forma resumida, o plano de pesquisa deve conter o porquê você quer estudar esse tema, para quem é direcionado, onde você deseja aplicar e como deseja fazer. São alguns pontos que vão estar inclusos no seu plano de pesquisa. Então, eu vou desenvolver tá? e tal, vou explicar melhor os pontos, a estrutura, e vocês vão entender que esses pontos vão estar todos localizados no plano de pesquisa e na estrutura dele. Então, sem enrolar, vamos começar. Ai, Jesus. Qual é a estrutura padrão de um plano de pesquisa do Next? Desculpa a minha desorganização de verdade. Não imaginava que fosse acontecer isso com as minhas fotos que eu achei enfim. A estrutura padrão do plano de pesquisa, ela contém... o Primeiro, você vai começar com o seu nome completo, o título do seu tema de pesquisa, e a partir disso você vai desenvolver o seu plano de pesquisa, tá bom? Então, isso é obrigatório no MEX, beleza? Eu acho que em qualquer outro lugar também vai pedir seu tema de pesquisa, então é bom você ter isso em mente. No final, eu posso até dar algumas dicas em relação a isso. É como escrever o seu título ou tema de pesquisa? Ah, tá bem. Vou tentar desativar aqui os comentários. Gente do céu. Que momento pra eu aprender as coisas, não é mesmo? Ah, achei. Desculpa, gente, eu vou deixar desativado. E depois a gente volta quando for o tempo, tá bom? De fazer as perguntas. Novamente, só lembrando pra quem entrou agora, é, pega um papelzinho e anota as perguntas que vocês querem fazer pra fazer lá no final. Eu vou dar um tempo só pra isso, beleza? Então, continuando: é... primeiro o nome completo, o título e o tema de pesquisa, e aí vem a estrutura do plano de pesquisa, que vai ser. Introduction, Development, que vai conter Objectives e Justification, depois Methodology e References, tá bom? São esses quatro, ou cinco pontos que vão estar na sua estrutura padrão do plano de pesquisa para o MECCH. Beleza? Então vamos continuar para o primeiro ponto, que seria a introdução... Tá. em relação à introdução você vai ter que mostrar dentro da introdução é, apresentar o seu tema e contextualizar isso é chamado também dentro da pesquisa como estado de arte estado da arte do tema que você vai pesquisar ou seja você vai trazer um histórico sobre esse tema do que vem sendo pesquisado desde tempos atrás até atualmente para poder situar as pessoas que estão lendo o seu plano de pesquisa de como o panorama em relação à sua pesquisa para você dizer então que em cima daquele panorama a sua pesquisa é importante é... então você vai trazer aqui também definições e contexto não precisa encher a e botar muitas definições porque você nem tem, tem, nem tem espaço para colocar muita coisa vocês têm que ser o mais breve possível tentar resumir o máximo possível porque em geral o plano de pesquisa do MEC você só pode escrever em 4 páginas então, cara, é muito pouco espaço para você escrever. Então, tipo assim, tenta ser bem sucinto, mas passar todas essas informações, ok? Então, as definições, os contextos e o que caracteriza a área de pesquisa e o tema como importantes no atual momento. Igual eu falei, se você vai trazer o estado da arte da sua pesquisa, você vai ter que mostrar... É, o que caracteriza a sua pesquisa como importante em cima desse tema, em cima dessa, desse campo de pesquisa? É, dentro dessa introdução, você pode finalizar com uma pergunta que vai ser meio que o ponto-chave para você responder nos seus objetivos. Tipo, Ah, por exemplo, então, como conseguir é, fazer um design de um celular que possa. É, atrair as pessoas de forma positiva em relação a tal ponto emocional por exemplo, né, em relação ao meu campo de pesquisa não foi em cima do celular, mas eu estou tentando dar um exemplo que está mais dentro da minha realidade, para vocês entenderem de forma prática é, então aqui embaixo vocês vão ver no final, no, embaixo de cada slide que tem um número e um P isso daqui é o um número de páginas que eu indico que você use para cada sessão então na introdução de que vocês usem uma página ou menos, entendeu? Porque, igual eu falei, quatro páginas. Não dá pra quase nada. Então, continuando. Deixa eu ver onde eu tô. É, objetivos. É isso mesmo? Sim, objetivos. É, nos objetivos, você vai então descrever qual é o objetivo principal da sua pesquisa e o que deseja descobrir ou que problemática deseja solucionar. Podem ter outros objetivos específicos para alcançar esse principal e podem incluir aqui algumas universidades que você considera importantes para cumprir esse objetivo. Então, voltando pegando o gancho do, do que eu acabei de explicar sobre a introdução, vocês vão trazer... É, na introdução qual é o estado da arte e no objetivo você vai dizer já é, em relação a esse campo de pesquisa o que, que você quer trazer de novo o que, que você quer inovar o que, que você quer contribuir com a sua pesquisa ah, eu estou falando uma questão de inovar e de trazer de algo novo mas, por exemplo, no mestrado você não traz necessariamente algo novo mas você traz aplicações de coisas que já existem mas de uma forma... É, que tem um resultado positivo, tanto para a sociedade como para a indústria, ou para algum campo que você vai decidir qual é. Igual eu falei também, no plano de pesquisa você tem que deixar claro para quem você está voltando esse, esse sua, essa sua pesquisa. Você está querendo aplicar na sociedade, você quer que isso tenha efeitos positivos na sociedade, ou na indústria, ou então no comércio, é, no comércio local de algum país, isso tem que estar tá descrito também. Nos seus objetivos você pode deixar isso, isso claro também, porque se seu objetivo é trazer melhorias econômicas pro povo brasileiro utilizando a metodologia de educação japonesa, por exemplo, isso é um objetivo, e aí você tem que deixar isso o mais bem descrito possível em mais ou menos um terço de página. Não é impossível, mas eu acho que vocês conseguem, sabe? Não é impossível, sério. E... Mas é isso, dê atenção para esse ponto, porque é importante você deixar tudo muito bem descrito, beleza? Para não ficar sobrando muitas dúvidas, ou deixar abrangente demais a sua pesquisa e parecer que você está simplesmente deixando aberto a muitas possibilidades, entende? Sendo que a ideia do plano de pesquisa é você deixar o mais claro possível o que, que você está querendo pesquisar. Então, se você tenta deixar isso aberto demais, fica confuso para quem tá lendo o seu plano de pesquisa o que você realmente quer fazer. Às vezes as pessoas podem até entender que você não sabe pesquisar, e por isso talvez você não esteja, tipo assim, preparado para esse tipo de, de nível acadêmico, sei lá, como é que eu posso dizer. É, continuando, a metodologia. Tá, sobre objetivos. O que, que é bom evitar de vocês fazerem? É, objetivos não realistas e impossíveis de serem alcançados na sua pesquisa num tempo estipulado. Então, tenha em mente que, tipo, se você vai para o mestrado, tá tentando a inscrição para o mestrado, e ele dura dois anos, então, vamos tentar pensar num objetivo que seja praticável nesses dois anos. Pensando que ainda, nesses dois anos, o primeiro ano, você não vai por muito em prática é, sua pesquisa, você vai estar... Tá Fazendo leitura de referências bibliográficas, você vai estar tá fazendo muita pesquisa para encontrar dados suficientes para você ter uma boa base, uma base bibliográfica, para poder explicar o que, que você realmente quer desenvolver, entende? Então, basicamente, o seu tempo de mestrado é dividido em duas partes, pesquisa e aplicação, sendo que o segundo ano de aplicação você vai desenvolver, sei lá, questionários, Vai recolher dados e vai analisar esses dados e por aí vai. É mais ou menos isso que a gente vai ver na metodologia. Tipo, como você vai desenvolver essa pesquisa? Como você vai realizar os seus objetivos? E quais são as ferramentas que você vai utilizar? É, outro ponto é, as áreas de estudos difíceis de, de executar no Japão sem a aceitação prévia de um professor da universidade japonesa. Isso daqui está, inclusive, no site do consulado do Rio de Janeiro. Então, eu achei importante trazer aqui é, e explicar para vocês que realmente, tipo, se você não tem noção que seu plano de pesquisa é pesquisável ou aplicável no Japão e não tem benefícios no Japão, obviamente eles vão entender que não faz sentido o seu plano de pesquisa para o MET, que é uma bolsa no Japão, certo? Então, pensem sempre em pesquisar antes, se esse tema de pesquisa seu se está sendo estudado no Japão, ou quais são os pontos positivos em relação a isso para o país, beleza? Então, isso é um ponto fundamental nesse ponto de pesquisa para o Next, sabe? Tentar trazer sempre isso de qual o benefício para o Japão, qual o benefício da ligação Japão-Brasil quando eles te oferecerem essa bolsa, sabe? Porque é uma parceria entre países. Então eles querem que você traga pontos traga benefícios para os dois, entende? É isso aí, certo? Então tá, justificativa. É... Então a justificativa é o ponto no seu ponto de pesquisa que você vai ter que trazer motivos para dizer o porquê sua pesquisa é importante. Então você tem que trazer o máximo de, de motivos possíveis, tá bom? Então, explorar quais pontos da sua pesquisa são importantes, trazer referências como base para suas justificativas também é algo válido. E por que é importante pesquisar, estudar e produzir no Japão? Trazer esses pontos bem justificados e não apenas expor. Eu vou explicar já jázinho na parte do que é evitar as justificativas para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso. É, também comentar caso sua pesquisa seja uma área que se concentra ou só existe no Japão. Esse é um ponto que tem tipo um peso extremo em relação ao plano de pesquisa, porque se sua área de pesquisa só tem no Japão, eu acho que assim, a justificativa já fica muito... tem um peso grande já fica bem óbvio que tipo, se você não for pro Japão estudar isso, não rola de você continuar suas pesquisas. Então isso tem um peso enorme. E eu acho que foi só uma das coisas que eu considerei bastante em relação ao meu campo de pesquisa porque como eu quero estudar queria estudar design emocional então e é uma área que nasceu no Japão e tem mais pesquisas lá, em outros países é estudado de outra maneira, não é estudado da forma, da forma metodológica como é estudado no Japão aí, essa pra mim foi uma das, das principais justificativas sabe? Mas é importante você trazer outros pontos também, tipo é... Vamos ver o que, que, eu, o que, que eu escrevi para evitar nas justificativas, que talvez já esteja lá os pontos que eu quero dizer. Por exemplo, você tem que evitar nas justificativas dizer, por exemplo, Quero ir para o Japão porque esse é meu sonho. Sempre quis morar no Japão. justificativas que não se alinhem com o seu tema ou pesquisa. Então é importante vocês trazerem aqui justificativas que estejam relacionadas ao seu tema. Então, por exemplo, no meu caso, eu escrevi o seguinte que minha justificativa para estudar esse tema era que, no Japão, era que esse tema de pesquisa, essa, esse campo de pesquisa se concentra bastante no Japão, foi um tema que nasceu lá e, portanto, tem muitos pesquisadores e universidades que tratam esse tipo de pesquisa, que é o design emocional, também conhecido como cansei Design. E, além disso, como no Brasil não tem esse tipo de pesquisa e não tem esse tipo de, de aplicação de metodologia, eu queria trazer para o Brasil para poder aplicar isso na, nas indústrias ou, ou até mesmo poder ser um professor dessa área aqui no Brasil, que seria um ponto meio que inovador na área acadêmica brasileira. E esse era o meu principal, é, a minha principal justificativa, certo? Que meio que se confunde um pouco com o objetivo, só que o objetivo é... O que que, qual é o objetivo da sua pesquisa e não o seu objetivo de vida com aquela pesquisa, entende? Quando você pensa em justificativa, o peso que sua pesquisa tem na sua vida no Japão e no Brasil vão entrar aqui na justificativa. É, então, justifiquei essa relação do Brasil-Japão através disso. Eu quero obter muito conhecimento, o máximo que eu puder, em relação a essa área que, só tem, que tem maior concentração no Japão e trazer para o Brasil e incentivar alunos que estão aqui no Brasil a quererem buscar esse tipo de pesquisa no Japão, que é o lugar onde mais tem. Então, essa era a minha justificativa. É, agora vamos para o outro ponto, que é a metodologia. Como fazer a metodologia? É, quer dizer, a metodologia ela se trata de falar como fazer o seu plano de pesquisa, como fazer a sua pesquisa, na verdade. É, então, basicamente, é o passo a passo para chegar no seu objetivo. Quais são, as, quais são as ferramentas que você vai usar, qual é o método que você vai utilizar, é, se você vai precisar de questionários se você não vai precisar, se você vai fazer entrevistas, se você vai colher dados de, através de amostras químicas. Então, vai variar muito em relação a cada campo de pesquisa portanto são inúmeras as formas de você descrever a sua metodologia, mas quando você vem pesquisando uma área e você tem interesse nela, você entende quais são as formas de obter os obter os dados necessários para concluir sua pesquisa. Então, por exemplo, na, no design emocional a a ideia da pesquisa ou a metodologia é você obter dados através de questionários ou experimentos com as pessoas utilizando determinados um produtos ou então é, protótipos desses produtos e a partir da reação das pessoas você consegue obter dados esses dados você vai analisá-los então obter é, respostas em relação às reações das pessoas então meio que essa é a minha metodologia entendeu é, primeiro eu vou estudar qual é a relação do design emocional com o produto que eu quero para entender qual é a base histórico ou estado da arte que já tem por trás disso até então e depois vou desenvolver questionários, aplicá-los, utilizando protótipos protótipo de algum produto para entender qual é o melhor design que eu posso obter para aquele produto que reaja, que traga determinada emoção nas pessoas ou nos usuários daquele produto. Mais ou menos isso que eu expliquei na minha metodologia. Então, é meio que isso, passo a passo de como chegar no ponto final, no seu objetivo. Então, aqui é importante vocês saberem que na metodologia você tenta, tem que tentar escrever isso da forma mais bem detalhada, em mais ou menos meia página. É, alguns meninos do Max também, meninos e meninas que eu conversei, falaram que é, escreveram mais na metodologia do que na parte da introdução. E tudo bem também, sabe? Se você consegue, conseguir fazer esse balanço, não teria problema. Porque a metodologia realmente é um ponto importante para você deixar claro que você já tem noção do que fazer, sabe? Você não está cru em relação à pesquisa que você quer fazer. O que é um ponto legal também para quando o orientador que você deseja de determinada universidade for pegar seu plano de pesquisa para ler, ele também vai entender que você tem uma determinada capacidade acadêmica já uma segurança acadêmica que vai permitir com que ele escolha você, sabe? Te aceite na universidade e tá? tal. Então, são, é um ponto também. É, continuando, é, descrever também dentro da metodologia o que, que você pretende fazer no seu tempo de pesquisa. Como eu comentei, no mestrado são dois anos e no doutorado são quatro anos. Então, tentar pensar mais ou menos no que, que será feito nesse, nesse seu tempo de pesquisa é, oferecido pelo MEXT. É, alguns pontos que eu comentei aqui que podem entrar dentro da metodologia. Por exemplo, você vai fazer um estudo de caso? É uma entrega de um produto? É um projeto de arquitetura? Exposição de produção artística? É uma orquestra? E etc. Isso são pontos que, gerais que eu quero que vocês pensem assim. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo de caso, qual vai ser o passo a passo para eu analisar aquele caso específico? E o que, que eu vou analisar nele? É, como vai ser feita essa análise? Você já tem algum método em mente? Algum método estatístico? Algum método de análise química? Um método, algum método de análise dentro da engenharia? Seja o que for, sabe? Se você já tiver isso em mente, melhor ainda. Um ponto que eu tenho que também deixar bem claro para vocês é o seguinte. Esse plano de pesquisa é para nortear você para a área de pesquisa que você quer entrar no Japão. Isso não quer dizer que ele é definitivo, e provavelmente ele não será. Então, quando você for para a universidade já tiver contato com o seu orientador, esse plano de pesquisa ele vai mudar bastante. Então, não se preocupe que isso vai ser, tipo assim, dessa forma pro resto da sua vida, durante sua pesquisa. Esse era um dos medos que eu tinha, e eu fiquei ba bastante feliz de saber que ele poderia mudar a qualquer momento, porque é bom você estar tá aberto a mudanças, já que, tipo... As pesquisas avançam muito rapidamente, talvez o tema que você está propondo aqui no seu plano de pesquisa, daqui a um ano já seja defasado, sabe? Então é importante sim que você esteja aberto a mudanças e entenda que isso vai acontecer também. É... Mais um ponto que eu deixei aqui na metodologia é explicar como pretende fazer os experimentos, caso seja necessário fazer experimentos. Você vai fazer um questionário, como esse questionário vai ser feito? Você vai usar alguma... Como é algum método específico de gerar questionários, você vai analisar esses questionários como? E quais são os pontos principais para se analisar nesses questionários? Você quer analisar a emoção das pessoas? Você quer analisar a velocidade de um carro? Você quer analisar a velocidade de uma reação química para determinado material? Então deixe isso bem descrito também. O que evitar na sua metodologia? Por exemplo... Na minha na minha pesquisa é oh, deus na minha pesquisa eu ia ler algumas referências selecionar o tema adequadamente desenvolver minha dissertação tipo assim é uma, uma frase só para descrever toda a sua metodologia que tipo assim não não cabe sabe para o pro, pro mex pelo menos eu acho que para a grande maioria das, das oportunidades que abram necessidade para um plano de pesquisa então, tenta detalhar a cada passo o máximo possível. Sempre se atentando para a quantidade de páginas que você está usando, porque, ó, quatro pagininhas que você pode usar para o preço do Max, beleza? E se eu não me engano, eu acho que para entrar no meu mestrado na UNB também foram quatro páginas, então, assim, economiza. É, definir detalhes do plano de pesquisa com orientador no Japão. Isso não é bom que você escreva no seu plano de pesquisa, porque É igual eu falei, o seu plano de pesquisa já vai, vai ser quem vai abrir portas para você lá fora depois da primeira fase. A primeira fase é uma seleção feita aqui no Brasil ou no seu país de origem e a segunda fase é quando você vai ser selecionado pelos seus possíveis, possíveis orientadores e universidades que você deseja entrar. Então, esse vai ser um dos documentos mais importantes para eles lerem saber o que, que você quer fazer ali, sabe? Porque tem professores que talvez eles não estejam no mesmo ramo de pesquisa que você e é através desse documento que ele vai saber disso. Então, não escreva que você vai definir a metodologia só futuramente com seu professor, porque não está errado, sabe? Não, não vai rolar. Então, não faça isso. Só faça detalhadamente. Sem, como se você fosse fazer, tipo assim, semana que vem isso, entendeu? Mesmo que não seja certeza, igual eu falei, porque vai mudar. Mas escreva como se você já tivesse em mente cada passo que você precisa fazer. Não quer dizer que você precisa estar extremamente certo. Não precisa ser extremamente preciso em relação a isso. Mas é só para os professores e a banca que vai te avaliar na entrevista ou no, na documentação para inscrição aqui no Brasil... Entender quais o que, que você está pensando em relação à sua pesquisa, beleza? Ah, então, em relação às referências, tem uns pontos chaves aqui que eu vou trazer para vocês. E que assim, cara, eu, muito, foi, eu achei muito interessante isso, porque eu acho que eu conversei com algum professor, foi com uma amiga minha também, que me ajudou a fazer esse meu plano de pesquisa. Que, para quem não sabe, eu tentei o Max outra vez. Tentei, acho que, uns seis meses depois que eu me formei em engenharia mecânica. Meu plano de pesquisa ficou uma bosta e, tipo, eu não passei por conta dele. É... E aí minha amiga me deu umas dicas e, tipo assim, isso me ajudou bastante. Então, algumas dicas que eu vou trazer para vocês em relação às referências também. É que é importante vocês usar, usarem as bases de dados em relação a artigos e pesquisas. E uma das principais, assim, de mais fácil acesso é a Google Acadêmico ou Google Scholar, em inglês. E aí tem um ponto importante, que é que no Google Acadêmico você já consegue pegar as referências de cada, de cada texto que você tem já no modelo ABNT, que é o que vai ser utilizado para você fazer esse plano de pesquisa. Pelo menos é o que a maioria dos consulados indica que você utilize as normas da ABNT. E as regras de citação né? também. Então, tentem se atentar para esse seguinte pontos que eu vou dizer aqui ó, as referências brasileiras nacionais que não sejam em inglês, então evitem ao máximo usar referências em português ou em uma língua que não seja inglês ou japonês, por quê? Porque se você usa essa referência, ela fica muito mais difícil do da banca e do seu professor entender o peso da sua pesquisa e também entender se aquilo, se aquela pesquisa e a referência que você escolheu é realmente é, verdadeira, entende? E isso faz muito sentido porque, por exemplo, se eu pego uma pesquisa de um país, sei lá, tipo a China, que está em inglês, mas as referências dele são todas chinesas, tipo, sabe, não tem como eu saber se aquilo que ele escreveu tá sendo, que ele escreveu naquele trabalho realmente é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre se preocupando em relação a isso das referências que são utilizadas. Então, utilizar o máximo possível referências em inglês e japonês. E se você quer usar um texto que é do Brasil, produzido no Brasil, que ele esteja em inglês então, para ser conferido de forma adequada pela banca e pelo seu orientador também. Aqui eu deixei escrito embaixo que a referência ela toma mais ou menos uma página. Mas, é, tome cuidado com isso também, porque quando você vai escrever a sua introdução e tal, e a sua justificativa, às vezes você usa muitas referências e isso toma muito espaço também. Só que isso é ruim, porque a gente tem pouco espaço, igual eu falei, são quatro páginas, perigoso, certo? É, como você pegar a referência na norma BNT pelo Google Acadêmico ou Google Scholar? Você vai lá, pesquisou no Google Scholar, antes do que é design emocional. Aí, vai aparecer as referências, e aí você gostou de uma delas. Aí, vai ter, tipo, duas aspinhas ali no canto, ó. Debaixo do título, das informações daquele artigo. E aí, você clica nessas aspas, que elas são de citação. E aí, vai ter esses três modelos aí, ó, que tá na fotinha. MLA, NBR, 6023 e APA outros modos ali que você pode copiar também, mas esse da NBR é o da ABNT, então você pode copiar ele e já usar lá nas suas referências, que dá certo. Isso, então agora os extras. É, como eu comentei, é, a maioria dos consulados eles indicam os da ABNT, então vocês vão usar uma folha A4, Arial, 12. Espaçamento. Como é que é? Acho que é 1,5, né? 1,5. Margem superior, inferior, 2,5. Da direita, 2,5. E da esquerda, 3 centímetros. É, eu não tenho certeza se essas margens são exatamente da BNT. Porque eu usava outra até. Mas é o que está indicado no consulado do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, podem usar isso aí. É, você vai escrever seu plano de pesquisa, seu research plan em inglês ou japonês, porém tem alguns consulados que pedem que na primeira fase você entregue, entregue, só entregue o seu research plan em português, ou então se você fizer inglês e japonês, ou japonês quer dizer, que você entregue também a tradução em português desse seu research plan, no, em Brasília eles só pediram em inglês, então ok. Mas em outros consulados, não. Então, eu vou dizer daqui a pouquinho o que é a diferença dos consulados e quais que pedem ou não, beleza? Mas, assim, de forma bem geral, se você fizer inglês ou japonês, prepara a traduçãozinha que, às vezes, pode ser que precise. Beleza? Dependendo do consulado. É... Atenção pra esse ponto. Nunca plagiar, beleza? Então, nunca copie parágrafos de textos de referência em excesso ou ainda sem assim, citar os autores. Ai, Vitor, meu Deus, eu vou copiar esse parágrafo que fazer uma citação direta é de boa evita isso cara é um research plan só tem quatro páginas então evita ao máximo fazer esse tipo de coisa de citação direta assim tipo se for a definição sobre o conceito de sei lá do, do seu que você precise que seja assim tipo uma linha sabe uma linha e meia de citação direta e é isso cuidado tá porque senão pode ser mal visto e entenderem que, tipo assim, ah, você só pegou ali um bonde de referência e saiu copiando, recortando pedaços dele e colando, sabe? Tipo, use também sua criatividade para escrever e desenvolver essa pesquisa bem bonitinha. Porque o seu plano de pesquisa para o Next ou para qualquer outra bolsa que você vai conseguir é um dos documentos mais importantes. Então, se você não dedica tempo, atenção e qualidade para fazer isso, você vai ficar por trás. Eu não tô querendo dizer que esse é o único critério para você ser selecionado, mas tem um peso muito importante. E eu digo isso porque eu reprovei da outra vez por conta dele. Entendeu? Tá, É outro ponto: não grantei nenhum documento do MEXT. Todos os documentos que você foi entregar na inscrição, eu trouxe esse ponto agora porque eu não coloquei ainda em nenhum vídeo. Eu achei que era muito importante também falar isso antes, já que eu tô falando do, do plano de, de pesquisa. E ele é um dos documentos que você vai entregar inicialmente pra inscrição. Então, não grampeie. Se você quer deixar divididinho, separadinho, porque, sei lá, sou virginiana, eu gosto de separar as coisas e organizar. Coloca um clips, entendeu? Que aí você não fura nada, não estraga o papel e separa do seu jeito. Como é que eu fiz? Coloquei post-its separando cada sessão e botei um clipezinho segurando todo mundo. Mas cada um tem o seu jeito bem virginiano de organizar as coisas. Então é isso. Se você não quiser organizar, só pega tudo na ordem dos documentos. Que eu já disse aqui em algum post meu. Tem um post no meu feed falando dos documentos da pós-graduação e da graduação. Sempre coloque na ordem que tá no consulado ou na embaixada. Tipo assim, isso vai facilitar horrores e você não vai ouvir, tipo, gente reclamando no seu ouvido depois. Porque se você chega lá tudo na ordem errada... Eles vão ficar meio indignados com você, sabe? Se, sendo que tá escrito lá no site, leve na ordem. Então leva na ordem. É isso. É, segundo. Depois do ponto extra, eu acho que agora são as diferenças entre os consulados. Então é isso, vamos lá. Diferenças entre os consulados. Em Curitiba, eles pedem que seja entregue em inglês ou japonês, mais a tradução. Então, são dois documentos em relação ao Research Plan que você vai ter que entregar. Não é necessário a folha de rosto ou uma capa. E não tem número mínimo ou máximo de páginas. Olha só que coisa boa. Só em Curitiba isso acontece, tá, gente? Então, quem for de lá, parabéns, boa sorte, arrasou. Mas, mesmo assim, não faça muito em Bromation, tá bom? Faça um Research Plan que seja claro conciso e que dê de entender todos os pontos que eu mencionei aqui. Talvez tenha alguns pontos que eu não tenha mencionado. Talvez. Mas aí eu espero que essas dicas ajudem vocês a se nortearem e escrever esse, esse plano de pesquisa. tá? É, vamos lá. Em São Paulo, eles exigem seis páginas com todos os itens. Isso, isso. Acho que é. Foi o que eu, acho que foi o que eu peguei da, do consulado. Se vocês puderem, também confiram no site dos consulados ou embaixada, tá bom? Eu tô colocando aqui o que eu pesquisei, pode ser que eu tenha errado também. Sempre confiram, por favor, sempre, tá bom? Tipo, eu não confia, ai, ah, fulano disse isso no, no canal dele, no Instagram e tal. Gente, eu disse, mas a minha referência é o site da embaixada e dos consulados, então confere. Principalmente os meus primeiros vídeos, que eu não tava olhando no site dos consulados para tipo, conferir cada diferença, e eu tava me baseando somente no da Embaixada, que foi onde eu fiz minha inscrição. Então podem haver sim diferenças, como tô mostrando aqui agora. Então sempre confiam, tá? Tipo, Poxa, velho, você tá querendo muito uma bolsa no Japão? Não tenho preguiça, sabe? Faz as coisas bem feitinho porque vai valer a pena. Cada sozinho que você tá dedicando em fazer... Preparar os seus documentos bem feitinho, fazer tudo com antecedência, se organizar, sabe? Tirar as dúvidas enquanto você pode comigo, com outros, é, outras pessoas que têm canal, que têm Instagram e estão tentando ajudar nessa, nesse lance do mex, sabe? Tenta também ligar no seu consulado, as pessoas estão dispostas a responder, entendeu? Então vale a pena vocês se dedicarem em relação a isso. É... Continuando, nossa senhora, eu fico cortando demais, né? Então em São Paulo são seis páginas com todos os itens. O que que eu quero dizer todos os itens? É já contando referência, capa, etc e tal. É... Eles pedem a primeira fase só em português. E na segunda fase você vai entregar inglês ou japonês. Mas aí rola aquilo que eu falei. Ah, escrevi já em inglês, tudo bonitinho. Então você leva também a tradução. Em Belém, você vai ter quatro páginas, que é igual Brasília. E a refer... Só que a referência é facultativa. E aí, eles têm lá também um modelo de documento para preencher. Então, enquanto os outros você faz lá no Word do seu jeito, utiliza na BNT, é, para o Belém, você já vai ter que preencher um documento que ele vai ser o definitivo já, para a segunda etapa também. Então, você vai pegar esse, esse arquivo, esse modelo de documento que está lá no, no site do consulado de Belém, e preencher ele do jeito que eles estão deixando lá, te indicando fazer. Beleza? Outros lugarzinhos DF e Manaus São bem parecidos, são iguais né Por isso que eu botei igualzinho Então, aqui eles pedem quatro páginas com todos os itens Mas não tem capa, beleza? Eu acho que em São Paulo tem capa Por isso que são seis páginas tá? Mas aí vocês confiram direitinho Também, porque eu posso ter errado Igual eu acabei de falar Então, quatro páginas com todos os itens Incluindo já a referência é, os documentos definitivos são enviados somente na segunda etapa então aqui vocês não precisam se preocupar com o modelo de, de formulário definitivo beleza na segunda etapa eles vão te mandar se você for do df ou manaus eles vão te mandar todos os formulários para você preencher novamente entregar uma data estipulada por eles já no rio de janeiro são três páginas sem contar a capa e referência ou seja a sua capa você faz lá uma página e sua referência pode ter uma, duas, três páginas sem problema. É, a primeira fase é em português ou você entrega em inglês e japonês mais a tradução. Não podem ter poucas linhas ou excesso de linhas no plano. E também não pode ter um plano... não pode... não ter um plano. Então, assim, isso não ficou muito claro pra mim, mas a minha interpretação desses pontos que tem lá no consulado do Rio de Janeiro é que eles não dão... Quer dizer, o máximo são três páginas, certo? Mas aí você não pode fazer, então, pouco espaço também, sabe? Tipo, só uma folha com três, sei lá, com três parágrafos e acabou. Esse é o meu plano de pesquisa. Não, assim também é muito pobre. Você, ele pede aí que seja, tipo assim, três páginas e é isso. Não pode ter mais de três páginas. E também não pode não ter um plano, ou seja, não pode... Você simplesmente não deixar claro aquela estrutura que eu deixei aqui explicado para vocês. Então é preciso que tenha uma introdução, que tenha a justificativa, objetivos, metodologia e as referências. É isso. Um, agora, só checar aqui. Então, a estrutura padrão que eu expliquei para vocês em relação ao plano de pesquisa do METT é essa. Nome completo, tema de pesquisa, introdução, desenvolvimento com objetivos e justificativa, é, metodologia e referências. Foi basicamente isso que eu, te, que eu trouxe aqui para vocês nessa live e eu espero que tenha ajudado assim, a esclarecer vocês é, em relação ao que fazer para o seu plano de pesquisa ou como fazer ele, ok?